5 maneiras de reduzir a perda de cabelo nos homens A queda de cabelo é um dos problemas mais comuns em todo o mundo. Afeta cerca de um terço da população. Todo mundo perde de 100 a 150 fios de cabelo todo dia, o que é natural. Então não há necessidade de preocupação com alguns folículos que caem. Pode haver muitas razões para a perda de cabelo, que inclui deficiência mineral, dieta, medicamentos, genética, poluição e estresse. O uso de chapéus, capacetes ou bonés também pode ser outro motivo de perda de cabelo nos homens. Veja nossa lista de 5 soluções para ajudar a reduzir ou lidar com a queda de cabelo. Primeiro, lave regularmente o cabelo com shampoo suave. Lavar os cabelos regularmente faz parte da prevenção da queda de cabelo. Assim você está reduzindo o risco de infecções e caspa que levam à quebra ou queda de cabelo 2 vitamina para a queda de cabelo as vitaminas não são apenas saudáveis para o bem estar geral mas excelentes também para os cabelos a vitamina A estimula a produção saudável de sebo no couro cabeludo a vitamina E melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo para ajudar os folículos capilares a continuarem produtivos e a vitamina B ajuda os cabelos a manterem a cor 3 enriqueça a dieta com proteína comer carnes magras peixe soja ou outras proteínas promove a saúde do cabelo e por sua vez ajuda a reduzir a queda de cabelo 4 atividade física reserve tempo para atividades físicas todos os dias Caminhar, nadar ou andar de bicicleta por 30 minutos por dia ajuda a equilibrar os níveis hormonais, reduzindo os níveis de estresse e reduzindo a queda de cabelo. 5. Mantenha-se hidratado. A arte capilar compreende 1 um quarto de água, então beba pelo menos 4 a 8 copos de água por dia,